E aí, pessoal, beleza? Destino na área e sejam bem-vindos ao meu Planeta Interessante. E o vídeo de hoje é sobre o que tá aí embaixo. E... É... Só isso. Só tá vinheta. <fazos> vídeo te fazendo uma pergunta. O que é um infinito para você? A partir da sua resposta pode ser levantada diversas questões e discussões acerca do que é o conceito de infinito. Mas onde no cotidiano, na natureza, na vida encontra-se algum infinito? Será que o um infinito existe ou é uma invenção do intelecto humano? Os físicos não chegaram a uma conclusão se existe uma menor partícula ou se o universo observável tem um limite. O tempo daqui para frente, é infinito, ou seja, existe a eternidade? E com relação ao tempo passado, houve um início ou o universo sempre existiu, tendo assim uma eternidade passada. Mas calma que o intuito desse vídeo não é te deixar filosofando. Essas só são algumas discussões sobre o tema. Infinito vem do latim infinito, representada por esse símbolo. Logo mais pra frente, vou falar mais sobre esse símbolo. Infinito é um conceito usado em vários campos, como na matemática, filosofia e teologia. Na matemática, que o conceito tem suas raízes mais profundas, assim sendo a disciplina que mais contribuiu para sua compreensão. Nós estamos acostumados com a ideia de começo, meio e fim. Uma coisa que o um infinito não tem. Por isso dá muita dor de cabeça só de pensar na palavra infinito. O infinito não é um número, mas sim uma abstração, uma ideia, um conceito que representa algo inatingível o que está além da nossa capacidade de contagem ou de compreensão. Sempre terá um infinito maior que o um infinito, infinito para sempre. Mas nesse vídeo vou explicar sobre três tipos de infinito, o potencial absoluto, e atual. O infinito potencial corresponde a um processo indefinido, algo que pode ser aumentado, continuado ou estendido, tanto quanto se queira. Trata-se da forma mais natural e intuitiva de se conceber o um infinito a sequência dos números naturais. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 onde sempre será possível somar mais um, estendendo-a indefinidamente. Até agora, foi tudo ok, tudo chuei, mas as coisas vão ficar mais complexas ainda. Infinito absoluto é um conceito de George Cantor, de um infinito que transcedesse os números transfinitos. Cantor equacionou o infinito absoluto como Deus. Ele acreditava que o absoluto infinito, tinha várias propriedades matemáticas, incluindo que cada propriedade do infinito absoluto está também presente em alguns objetos menores. O infinito sempre surge em três contextos. Primeiro, quando ele se apresenta em sua forma mais completa em uma entidade sobrenatural, completamente independente, a qual denomina o de infinito absoluto ou simplesmente absoluto. Segundo, quando ele ocorre no eventual Mundo criado. Terceiro, quando a mente o entende em abstracto, como uma magnitude matemática, número ou tipo, ordenação. Uma multiplicidade é dita bem ordenada, se ela atende à condição que cada submultiplicidade tem um elemento inicial tal como uma multiplicidade de uma pequena sequência. Agora, eu contemplo todos os sistemas de todos os números representados por ômega. O sistema ômega é naturalmente ordenado de acordo com sua magnitude, formando uma sequência. Agora, adicionaremos zero como elemento extra para essa sequência. E certamente colocaremos zero na primeira posição. Então, ômega ainda continua sendo uma sequência, da qual podemos facilmente nos convencer que cada número que ocorre nela é um número ordenal, da sequência de todos os seus elementos precedentes. Agora, ômega não pode ter uma multiplicidade consistente, para que ômega se torne inconsistente, tal como um conjunto bem ordenado um número delta deve ser anexado para que ele se torne maior que todos os números do sistema ômega. O número delta, contudo, também pertence ao sistema ômega, porque ele engloba todos os números. Portanto, delta deve ser maior que delta, o que é uma contradição. Portanto, o sistema ômega de todos os números ordinais é uma inconsistência. Multiplicidade infinito absoluto. Agora, vamos falar do infinito atual, que não é um processo e ele próprio um número. Para o filósofo Leibniz, um infinito em ato existe como uma coisa ou uma propriedade de coisas existentes, o que significa que se operamos uma soma ou uma divisão ao infinito, isso só é possível porque o infinito, como fato, preexiste a essa operação do pensamento. O infinito potencial não é uma realidade em si mesma como no caso de um número dado, em que podemos sempre acrescentar mais uma unidade. Leibniz não despreza a ideia de potencial, mas afirma que o um infinito potencial corresponde sempre ao infinito atual. Se a extensão é divisível ao infinito, isto é, é potencialmente infinita, é porque a matéria é composta por uma infinidade de substâncias criadas, atualmente infinitas. Assim, embora o infinito atual não exista como uma coisa, existe como propriedade de todas as coisas, o que foi claro na monadologia A noção de infinito aparece em cinco contextos diferentes, e se trata sempre do infinito atual, que são eles? Primeiro, o infinito é afirmado de Deus, onde não há limites, ou seja, em Deus, a perfeição é absolutamente infinita. A perfeição e a infinitude são consideradas aqui como necessariamente implicadas, e o infinito é pensado como ausência de limites, em oposição à perspectiva aristotélica, que considera perfeito o que é adotado de limites à realidade. Não pode mais, portanto, ser identificada a limitação. E, por outro lado, essa ausência de limites não pode ser associada à indeterminação. Segundo, o infinito encontra-se nas ideias de Deus. Há uma infinidade de universos possíveis nas ideias de Deus e apenas um deles pode existir. Esse Deus infinito que pensa em infinitos universos possíveis, é a razão suficiente ou última do universo das criaturas, isto é, das infinitas sequências ou séries de contingências. Terceiro, este mundo criado, esta série escolhida por Deus, poderia chegar a um detalhamento sem limite, devido à variedade imensa das coisas da natureza e à divisão dos corpos até o infinito. Não apenas Deus é infinito, mas infinito também é o Universo. Quarto, esse Universo infinito, por sua vez, é composto de uma infinidade de substâncias que abarcam o infinito. A natureza das substâncias individuais, ou mônadas, sendo representativa, não poderia ser limitada, por coisa alguma, a representar só uma parte das coisas. Todas as mônadas, o finito e o infinito, deixam de se opor quando pensamos a relação entre as substâncias, simples e finita, e o infinito que constitui o seu mundo interior, tendem, a confusamente, ao infinito, ao todo. Quinto, essas substâncias aparecem como corpos, e a matéria que constitui esses corpos não contém átomos. Ela não só é divisível o infinito, como reconhecer os antigos, como ainda está subdividida atualmente sem fim, cada parte em partes. Esse é o quinto sentido em que identificamos a ideia de infinito na monadologia e se distingue-se de todos os demais. Porque se para Leibniz a realidade não existe sem unidade, isto é, o que não é um ser, não é verdadeiramente, ser, então a realidade da matéria não pode ser encontrada nela mesma. A matéria é fenômeno e os fenômenos são a maneira de aparição das substâncias e somente estas constituem a realidade subjacente aos fenômenos. Mas por outro lado, os corpos orgânicos, as máquinas naturais, que são máquinas em suas pequenas partes ao infinito, não se identifiquem à matéria, embora exijam extensão. Então a matéria é pura abstração e fenômeno perceptivo. Mas os corpos orgânicos que têm como uma de suas características ser extensos não são fenômenos, são substanciais, ou até talvez substâncias corpóreas. Calma que não acabou por aí. Eu sei que seu cérebro ainda está processando, até o meu ainda está processando essa informação que acabei de dar, né? Mas ainda falta o símbolo. Então vamos para o símbolo. O símbolo do infinito é usado principalmente em estudos matemáticos para se referir a sequências infinitas de resultados que uma equação pode obter. A partir do ponto de vista de um religioso e místico, o símbolo do infinito pode ser interpretado como uma junção do físico com o espiritual, no movimento eterno de nascimento e morte. Este oito deitado, que é mais conhecido como oito deitado, vem do latim leniscus, que significa lemiscata, que é a curva algébrica do quarto grau da equação cartesiana, que significa a reflexão da eterna recriação da repetição do universo. A imagem do oito deitado é conhecida desde a antiguidade. Ela aparece em desenhos gregos e também foi estudada por filósofos no século XX. A origem da criação do símbolo do infinito é incerta. Porém, acredita-se que o atual modelo tenha sido baseado em Ouroboros, uma serpente da mitologia grega que era representada devorando a sua própria cauda, assim ficava difícil definir o seu começo e fim. O oito deitado é adotado por diversas áreas espirituais, pois ela também simboliza a evolução física e espiritual, além do seu desenho representar o um infinito, pois a imagem não tem começo nem fim, o oito deitado também aparece nas cartas de tarô, em uma das cartas simboliza o ritmo, a respiração e a circulação, e em outra, a carta ela representa a energia das pessoas, para os gregos, Ouroboros simbolizava a reflexão da ideia da repetição, ou seja, que sempre existem coisas sendo recriadas no universo eternamente. Para o misticismo, este símbolo também é conhecido como lemniscata. E para quem faz tatuagem com o outro deitado, representa o estado de transformação, evolução e equilíbrio físico-espiritual daquela pessoa que a possui. Enfim, chegamos ao fim, pessoal. Não esquece de deixar o like, porque fazer esse vídeo me deu dor de cabeça. E coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E ainda tem bastante coisa sobre o infinito, para contar, eu só disse três tipos de infinito. E existem muitos, muitos, muitos tipos de infinito mesmo. Então, bota aqui nos comentários se vocês querem uma segunda parte mais complexa que essa. Então é isso, pessoal. Eu tô indo, eu quero comer cuscuz.